Recurso didático virtual para educação ambiental online. A sociedade está cada vez mais virtual e as competências digitais se estendem cada vez mais ao contexto educacional. E é aí que entram as ideias de educomunicação, unindo práticas educativas às tecnologias e mídias digitais. Vemos os ambientes virtuais de ensino, os jogos sérios, os objetos de aprendizagem, os recursos didáticos virtuais e muitos outros. Essas metodologias despertam interesse dos nativos digitais. E como é que o ensino de ciências, e principalmente a educação ambiental, faz uso dessas ferramentas? Pensando nisso, e com o objetivo de unir a educação ambiental aos fundamentos de Educomunicação, foi criado o site Depósito Biológico. Nele, há o Guia Virtual Ilustrado das Unidades de Conservação do Rio Grande do Sul. Esse guia lúdico aborda a relação dos seres humanos com a natureza, os impactos negativos e a necessidade de conservação ambiental. Esse livro online reúne informações de algumas unidades de conservação do Estado e a sua importância na conservação de espécies, da fauna e da flora. Ao passar o um mouse sobre as figuras, são revelados alguns dos animais e plantas protegidos nessas unidades. Ao final, um mapa mostra a localização de todas elas. Um arquivo digital do livro está disponível para leitura offline ou a quem ainda não tem acesso regular à internet. Além disso, um livro com atividades recreativas e um jogo digital sobre a biodiversidade do Rio Grande do Sul estão sendo produzidos. Em tempos de cultura digital, tecnologias da informação e comunicação e outras inovações, promover reflexões online, divulgar e motivar a educação ambiental são maneiras de criar alunos conscientes e cidadãos responsáveis.